Olá internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Mighty Moffin Power Rangers Cyclopses! muito bem, eu vou escolher a Trini, bora de fofá! Muito bem, de volta ação! Opa! Virou Mega Man agora! Vamos enfrentar os chefes, começando por Shell Shock. E agora, Pulichorn. E agora, o Cavaleiro! E agora, a Esfinge! Ah, maldito! Opa! E agora o gol dá! Oh uh oh E agora Vamos para a batalha final Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Vamos para o chefão final Cyclopses Precisamos do é Mega a sorte De volta Uau Engraçado. Toma. Ah. ah. Toma. Obritera. É isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado, e nos vemos no próximo vídeo, e até a próxima!